Olá, inicie agora mais um programa Conexões da TV Campus. Eu sou a professora Neila Richards do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos e conduzirei conversas relacionadas a alimentos conscientes. Hoje estamos recebendo para a nossa conversa a doutora, a doutora Carla Cristina Brasil, nutricionista, especialista em higiene e segurança alimentar e também em qualidade de alimentos, mestre em doutora em ciência e tecnologia de alimentos e professora do curso de nutrição em Palmeira das Missões. Nossa conversa hoje é sobre leite e bebidas vegetais. É, Carla é uma honra muito grande tê-la conosco para essa conversa que é tão controversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigada Neila pelo convite, né? Para mim que é uma honra, com certeza participar de mais esse programa Conexão e eu tenho certeza que vai ser um debate muito interessante. Bom, para começar vamos começar com os pequenos, né? É, a gente sabe é, bem as propriedades do leite, mas para crianças em fase de crescimento, posso trocar o leite por uma bebida vegetal? Bom, acho que primeiro momento é, seria interessante a gente caracterizar o que é uma bebida vegetal. né? O tão conhecido leite de soja, leite de aveia, leite de coco, uh, leite de arroz. Né? Na verdade, o, essa característica, ela se, uh, o diagnóstico dela, o conceito dela, é como um extrato aquoso ou hidrossolúvel vegetal, né? Então, se tratando da alimentação infantil, nós temos algumas faixas né, que a gente, a nutrição, ela se preocupa muito. Em crianças menores de seis meses, no caso, nunca substituir o leite materno por nenhum tipo de bebida vegetal. Né? O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês é a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e isso a gente não vai substituir. Né? A partir dos seis meses, né, se a criança ela não apresenta nenhum tipo de restrição alimentar, né, tais como, por exemplo, uma alergia à proteína do uhum. leite de vaca, né, ou alguma intolerância à lactose, uh, não se faz necessário, por exemplo, tu introduzir esse tipo de, de, de bebida vegetal. Acima dos dois anos de idade, ainda existe uma cautela em indicar a bebida vegetal para a criança. Uhum. Né? Por que, que a gente diz uma cautela? Porque sempre assim a gente tem que pensar o que, que compõe a alimentação. Né? Então, até os seis meses de idade, a criança ela vai ter o um aleitamento materno exclusivo e, posteriormente, a gente vai fazer a introdução alimentar, ah. né? Após isso, então, vai ser, o aleitamento materno vai continuar até um ano de idade com a introdução alimentar, né? Carla, e eu posso, depois desses 12 meses, eu posso trocar toda a alimentação da criança por produtos de origem vegetal? Pois é, então, assim, por isso que eu digo é um tema bastante controverso, né, porque, assim, uh, qual é a indicação? A criança ela possui alguma restrição alimentar? Hum. Isso é importante, né? Porque, assim, ó, a alergia à proteína do leite de vaca, ela se dá em crianças menores, né, de dois anos. Já a intolerância à lactose, por exemplo, que é o açúcar que contém, né, que é o carboidrato que contém no leite, isso geralmente aparece acima de dois anos de idade. Hum. Né? E existem fórmulas infantis também que têm né, uh, diferentes composições e que também não têm, por exemplo, a proteína do leite de vaca, uhum. né? no caso de crianças com alguma restrição. Às vezes essa restrição ela se dá pelos pais, que, ou que são veganos, né, ou que têm alguma uh, indicação, algum meio de vida diferenciado. Uhum. Né? E às vezes esses pais, eles querem introduzir uh, uma proteína diferente na alimentação infantil. Na criança. Na criança. Uhum. É, Carla, e pensando como nós, né, os adultos, é, nós teríamos, se nós hoje, hoje resolvêssemos trocar toda a nossa alimentação só para parte mesmo de produtos de origem vegetal, nós teríamos algum problema, algumas deficiências? Eu acredito que sim e os estudos mostram que sim, né? Porque na verdade, a proteína de origem animal, ela é completamente diferente da proteína de origem vegetal, uhum. né? Principalmente se tratando da biodisponibilidade disso dentro do nosso organismo. Nós teríamos, por exemplo, os, os veganos e os vegetarianos, uhum. né? Que já possuem uma restrição. Então, com certeza, isso, essa pessoa teria que teria. suplementar. Ah, né? e daí... Então, isso hoje já temos estudos bem, bem consistentes nessa área da questão de suplementação uhum. desse tipo de... tanto dos macro quanto dos micronutrientes, né? E essa suplementação, ela, para ser mais efetiva, ela muitas vezes até com algum nutriente de origem animal. Animal. Exatamente. É. Né? Então se a gente analisar alguns rótulos de alguns alimentos, a gente vai ver né, que grande parte das proteínas, que alguns ingredientes ou até alguns produtos que se dizem veganos, veganos. Né, ou destinados para um público vegetariano, que uhum. eles têm produtos de origem animal, especialmente alguns micronutrientes e especialmente algumas vitaminas. É interessante essa vegano e vegetariano porque hoje a dieta está dividida em várias classes, né? Então nós temos os ovo-lacto-vegetarianos, os macrobióticos, os cridi, cridivoristas, os humano-carnívoros, os frugivoristas, os semi-vegetarianos, os veganos e os lacto-vegetarianos. Destas classes, qual você acha que é a que mais está crescendo e não que seja preocupante, mas qual classe deveria ficar mais atenta ao balanceamento da dieta? Eu acho que todas as classes que restringem algum tipo de alimento tem que ficar atento. Em geral, a população em geral ela tem que ficar atenta, né, à, à nutrição, à alimentação. Mas toda classe que ela vai limitar algum tipo tipo de macronutrientes ou de micronutrientes, com certeza tu vai ter que ficar atento à tua dieta. Né? Hoje, a classe vegetariana e vegana ela tem crescido muito. Né? Então, tanto que a gente pode analisar, inclusive, nos dados né, da Sociedade Brasileira de Nutrição, da Associa a Associação Brasileira de Nutrição, eles mesmos divulgam o quanto, por exemplo, as bebidas vegetais têm crescido no mercado, né? Uhum. Só no ano de 2018, esse mercado de bebidas vegetais cresceu no Brasil 51,5%, uhum. o que é bastante significativo, Sim. né? Em virtude, não só dessas pessoas que elas têm um estilo de vida diferente, mas alguns que querem restringir algum macro ou algum micronutriente Entendi. da sua dieta, uhum. né? Daí a gente surge com as intolerâncias à lactose, intolerância ao glúten e assim por diante. Carla, quando eu penso em leite, né, e eu gosto muito de leite, de derivados lácteos. Então, quando a gente fala em composição de leite, água, proteínas, lactose, gordura e vitaminas e minerais, em especial o cálcio. Né? As bebidas vegetais, elas apresentam uma composição equilibrada entre esses nutrientes? As bebidas vegetais na sua grande maioria, principalmente as industrializadas, né, que é que se tratando das, das que são fabricadas pela indústria de alimentos, elas não têm uma composição mínima, né? Se a gente for analisar a grande parte, grandes marcas, o pr primeiro ingrediente que compõe o rótulo nutricional é a água, ah. né? Nossa primeira composição. O segundo, ele geralmente ou ele vai virar ou açúcar. Né, o açúcar de cana especialmente, ou edulcorantes ou maltodextrinas, né, que também são açúcares. Então, e também o amido, né, então, e posteriormente, lá pelo quarto, quinto ingrediente, então existe, então, o extrato hidrossolúvel daquele vegetal, uhum. né. Então, eu acho que é interessante a população também aprender a ler rótulos, porque às vezes o que a gente uh, tem em mente, no momento que a gente compra um leite, né, eu gosto de usar a expressão entre aspas, mas no momento que a gente compra esse leite, a gente acha que a gente está adquirindo algo que na sua grande maioria é aquele extrato hidrossolúvel daquele componente vegetal. Uhum. E na sua grande maioria não é o que acontece, especialmente de grandes marcas que hoje estão no mercado. É, nós costumamos, assim, na tecnologia, né, dizer que é, produtos de origem vegetal sempre tem algum aminoácido limitante, que no caso do leite não tem, porque o leite contém todos os aminoácidos essenciais, Sim. né. Então, é, uma pessoa que faz essa troca de alimentação e ela passa a retira produtos lácteos e retira também outros produtos de origem animal, ela pode ter, por exemplo, deficiências em, em, deficiência em ferro. Né? E, e essa anemia, como tratar essa anemia com produtos de origem vegetal? É, então é isso que seria interessante a gente analisar, porque a característica, a composição nutricional do leite de vaca é completo, ou de outros leites, né, uhum. em si é completamente diferente uh, das bebidas vegetais. Né? Tanto que se a gente analisar os rótulos desses, uh, desses produtos, grande parte deles uh, são fortificados, né? uhum. ou com ferro, ou com cálcio, ou com vitaminas, ou com ômega 3. Né? Se tratando um pouquinho da soja, por exemplo, a soja ela é, é assim como outros uh, vegetais, ela tem cálcio. Porém, a biodisponibilidade desses, uh, desses nutrientes não, é, uh, não é, seria tão disponível, ah, uhum. a nossa absorção não seria tão disponível quanto, por exemplo, a proteína ou o cálcio de origem animal. Né? Então, isso é bem interessante a população ficar atenta, principalmente aos componentes, aos ingredientes mínimos da composição de um, de um rótulo de bebida vegetal. Muitos consumidores pensam que bebidas vegetais têm nutrientes melhores que o leite. Muitas vezes o consumidor não tem o hábito de ler o rótulo para saber o que realmente estão consumindo. A doutora Carla Brasil, nutricionista, professora do curso de nutrição em Palmeira das Missões, irá esclarecer os riscos e os benefícios da preparação de bebidas, bebidas vegetais em casa. Vamos para um rápido intervalo e seguimos a conversa na sequência. Voltamos com o programa Conexões da TV Campus. Hoje nós estamos conversando com a doutora Carla Cristina Brasil, da Nutrição de Palmeira, do curso de Nutrição de Palmeira das Missões. Nós estamos falando sobre leite e bebidas vegetais. Carla... É, nós íamos começar a falar sobre as preparações caseiras dessas bebidas vegetais. Mas antes, né, quero deixar claro a definição da legislação para leite. Leite é um produto oriundo da glândula mamária. Então, por mais que a gente fale leite de soja, leite de arroz, leite de amêndoa, na verdade, a gente usa essa denominação por, pelo produto ser branco. Né? Então lembra o leite, mas é um produto branco e na verdade é bebida vegetal ou extrato aquoso. E nas preparações caseiras, é, esses produtos preparados, eles têm os mesmos nutrientes e eles são tão, é, tão iguais aos industrializados? É, isso é um assunto bastante polêmico, né? Porque na verdade hoje grande parte da população, e se a gente olhar os inúmeros programas que, inclusive, nós temos na televisão, relacionados ao, ao preparo dessas bebidas em casa, uhum. né? Então nós temos inúmeras formulações, né? Inúmeras composições, inúmeros ingredientes. Essa semana mesmo estava uh, pesquisando um pouco hoje, o, aumentou muito o consumo, inclusive de do extrato aquoso de alpiste, que é algo que não, que não é muito convencional uhum. para nós, inclusive de quinoa, de, né, de arroz, que já é bastante convencional, assim como uh, o leite de coco, enfim, e de arroz. Uh, em casa, eu teria que ter alguns cuidados na preparação, né? Então, exemplo, por exemplo, tu vai deixar sempre o, o, a, o vegetal de molho, uhum. né, e depois, posteriormente, então, liquidificar, coar, né, e uh, se for um pano, por exemplo, que ele seja exclusivo para isso e que seja higienizado, né, ou se for uma peneira, tem que ser uma peneira bastante uh, é, com os meshes a, a malha pequeno dela, a malha né? é bastante pequena uhum. né mas também a gente tem que ter cuidado também no ambiente de preparo né na, na questão da higiene de, desse preparo outro ponto importante para a gente salientar é que a composição nutricional dessa bebida que eu faço em casa ela não será igual à composição nutricional da indústria né então às vezes as pessoas dizem assim ah eu gostaria de ter por exemplo produzir o leite de aveia né? Ou, e daí eu quero comparar o leite de aveia que eu faço em casa com o leite de aveia que eu comercializo. Uhum. Né? Então isso também eu teria que ter um cuidado, porque em casa, propriamente dito, é água e o vegetal. Sim. Né? Eu não tenho nenhuma, nenhuma questão de fortificação, nenhum ingrediente, nem macro, nem micro ingrediente adicionado além de água e o vegetal. Então, provavelmente, essa, essa composição nutricional, ela seja bastante inferior àquela que eu tenho da indústria de alimentos. É, e agora você me fez lembrar de uma outra coisa. Por exemplo, às vezes é, a pessoa compra é, uma soja é, sendo orgânica e muitas vezes ela não é orgânica. Porque para eu ter um produto orgânico ou, ou colher um produto orgânico, eu tenho que ter toda uma certificação. Exato. Né? e outra coisa, já falando em extrato de, de aquoso de soja, ela é a soja na forma de bebida. Ela é um pouco impalatável. O que que o pessoal de casa poderia fazer para melhorar um pouquinho essa palatabilidade dela? É geralmente os consumidores eles têm adicionado frutas, né? Uhum. Ah, tanto frutas em natura quanto frutas secas. Né? Porque só a soja mesmo, se tu for analisar, ela não tem um gosto muito bom. Uhum. Né? Ela tem uma distringência muito Isso, grande. Uhum. Né? Então, geralmente, hoje o consumo, por exemplo, tem que ser voltado muito para a aveia né? uhum. e para o arroz. Unindo, então, tanto a fruta in natura, liquidificada, depois, né? assim como a fruta seca. Né? A indústria tem diversificado muito também nesse quesito. Né? Se a gente for analisar hoje, nós temos grandes uh, produções de bebidas vegetais, inclusive com café, ah, né? senhora, ou adicionadas né? de cacau, ou de achocolatados, ah, enfim, justamente para tentar disfarçar, mascarar. mascarar um pouco essa distringência que é oriunda natural já da soja. Você falou do, do alpiste, me lembrei de outra bebida vegetal que já chegou no Brasil, apesar dela ter o preço um pouco elevado, que é a REMP Milk, que é uma bebida vegetal de sementes de maconha. Né? É, não tive a oportunidade ainda de experimentar, mas o, o, é, é chamativo, é né? Chamativo. É chamativo. Deve ser assim. Como uma bebida de amendoim, né, ou como uma qualquer outra bebida, mas ela tem um outro apelo, né? Mas já ouvi dizer que não dá barato, tá? Então, né, não tem problema. É, nós estávamos falando das classes de, de, das dietas. As indústrias, elas separam consumidores em grandes, é, seis grandes classes. Então são os que comem de tudo, os flexitarianos, os vegetarianos e dentro dos vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos e lacto-vegetarianos, os veganos, os milêniums, que são aquelas pessoas assim preocupadas de onde vem o alimento, e, é, se ele é sustentável ou não, e os reducionistas, que é menos sal, menos açúcar, menos gordura, menos tudo, né? Eu falo até que às vezes menos, menos gosto também, né? E dessas classes... Qual você acha que é a mais barulhenta e a, a, que tem tendência a crescer nos próximos anos? Eu acredito sempre que, e pelo que a gente tem visto nos estudos, que é a classe vegetariana e a classe vegana. vegana. Né? Hoje, se tratando inclusive em termos de universidade, aqui nós temos, por exemplo, no restaurante universitário, uhum. que é um dado que a gente já tem feito esse levantamento, em torno de 8 a 10% dos nossos comensais são vegetarianos ou veganos ou possuem algum outro tipo de restrição, né, seja ela uh, ao glúten ou à lactose, né, então assim, uh, mas é importante a gente salientar que assim, ó, sempre a, a nutrição equilibrada uhum. é a melhor solução, né, o que que seria uma nutrição equilibrada? Em torno de 50% a 60% de carboidrato, de 25% a 30% de lipídios e de 15% a 20% de proteína. E que esta proteína, ela tem uma alta biodisponibilidade, ou seja, eu, absorva essa proteína que eu estou consumindo, né? Então, em termos de nutrição, seria sempre lembrando, assim, que momento que eu reduzo ou corto, né? Ou fico isento aquele macro ou micronutriente, eu estou restringindo a minha alimentação, uhum. né? é, O segredo, então, é comer de tudo um pouco. Um pouco, um Exato, pouco. ter um equilíbrio. É. E aí vale também chocolate, né? Ah, então tá. É equilíbrio. É equilíbrio. Trinta gramas, né? É, é, Carla, você acha que algumas informações, principalmente para pessoas que aderem à, à filosofia vegana, elas é, de, deveriam ser melhoradas no, nos rótulos dos alimentos? Porque, por exemplo, margarina, margarina e creme vegetal, né? É, margarina tem como ingrediente obrigatório o leite, né? então muitas vezes a pessoa é, vegana ela acha que ela, a margarina é um produto exclusivamente de origem vegetal e não é. Né? Ela deveria consumir, por exemplo, o creme, creme vegetal. vegetal. Você acha que teria que ser melhorado porque assim, tem outros produtos também, né? É, as, algumas marcas de molho shoyu tem extrato de carne, né? É, marshmallow tem gelatina, que é colágeno, né? Exato. Então, como fica essa rotulagem na cabeça da pessoa? É, é que assim, o consumidor que ele vai, que ele restringe algo na sua alimentação, ele busca informação por isso, uhum. né? Então, porém, nem sempre a, a informação que tu tens, ela é ligada ao conhecimento técnico. Né? Então, o que a gente observa bastante é justamente a questão da margarina e do creme vegetal. Né? A margarina ela, obrigatoriamente ela tem, ter no mínimo, 3% de gordura láctea. Né? E essa gordura láctea ela é de origem animal. Né? Se tu vai para o creme vegetal, que em termos calóricos ele tem menor, no entanto, em termos nutricionais também ele é inferior. Né? E ele não tem a gordura vegetal, mas ele tem outros tipos de óleos que acabam substituindo, então, né, que são de origem vegetal, que não são de origem animal. No entanto, por exemplo, nós temos marcas de margarinas que se, diz, se digam vegans né, ou veganas, uhum. né, que têm ingredientes que são de origem. Uh, animal, por exemplo, vitaminas D3, o EPO, o DHA, enfim, outros micronutrientes que a gente, que são de origem animal, mas estão mascaradas nos uhum. ingredientes, né? Então, claro que eu acho que a rotulagem nutricional, ela deveria ser muito mais uh, detalhada para o consumidor em geral, o público que ele tem acesso à informação e o público que ele não tem acesso a essa informação, né? Se a gente analisar, hoje, claro, o consumidor ele está muito mais atrelado ao cuidado da sua alimentação, ele lê mais rótulo do uhum, que antigamente, sim. mas muitos ainda consumidores eles não têm essa consciência de que os ingredientes que aparecem primeiro na lista são os ingredientes em maior quantidade. Né? Hum. E muitas vezes o, o consumidor em geral ele não tem o entendimento do que, que significa, por exemplo, uma maltodextrina que é um açúcar, uhum. né? Ou quando o sódio ele vem disfarçado ah. com outros nomes, né? Porque que eu gosto bastante de salientar isso porque grande parte das produtos das bebidas veganas, né, ou bebidas vegetais que nós temos hoje, elas têm um conteúdo de sódio bastante elevado quando comparado a outros produtos, uhum. né? Então isso a população em geral deveria ficar bastante atenta também. E É interessante é, você falar da maltodestrina e mesmo do, do sal né, nesses produtos, porque o sal, é, quando colocado nesses produtos, é para realçar algum sabor artificial ou algum sabor que eles estão colocando. Exato. Mas você falou em edulcorantes. Vamos deixar um pouco mais claro o que vem a ser edulcorantes e qual edulcorante que é natural. É, hoje nós temos uma gama de produtos, né, uh, especialmente alguns educorantes, alguns conservantes Durantes. que são utilizados, que são para manter este produto por mais tempo, uhum. né, no mercado. Hoje, por exemplo, grandes marcas, elas têm uma data e validade de 4 a 6 meses das bebidas vegetais. Uhum. Enquanto a caseira que eu faço lá na minha casa dura 3 a 5 dias dentro da minha geladeira. Né? Então, assim, como que eu vou conservar esse produto né, no mercado, na gôndola do supermercado? Embora ele tenha uma embalagem específica, ele também é adicionado de alguns componentes mínimos, né, mas que eles precisam estar presentes para aumentar a conservação e aumentar a palatabilidade desse produto desse também. Produto. E aí é onde entram os óleos, é onde entra o amido Exato. Né? e Exato. onde entram esses produtos. Bem, professora, professora Carla, agradeço muito, mas muito mesmo a conversa, né? foi extremamente esclarecedora e agora deixamos assim para o consumidor avaliar o que realmente ele acha conveniente consumir se é leite ou bebida vegetal. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite e acho que sempre o equilíbrio né, e o conhecimento atrelado a essas informações, porque a gente recebe muita informação da mídia, mas nem toda informação ela é oriunda do conhecimento técnico. Né? Então sempre eu acho que toda vez que tu restringe algo... Né, na tua dieta, tem que ser bem pensada e tem que ver se isso não tem que também vir atrelado a uma suplementação futuramente. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, obrigada. É, o programa Conexões da TV Campus vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.